As vitaminas e minerais eh, são nutrientes também, a gente consegue ingerir através da alimentação. Tem que -se ser esse boom também de suplementação de vitaminas e minerais. A gente tem que entender que, se você tem uma boa dieta, uma dieta adequada, e hoje a gente está falando de alimentação, de alimentos, de nutrientes, que para mim é o mais importante na dieta, muito mais até do que a suplementação na dieta como um todo, você provavelmente vai estar tá tendo uma ingesta adequada de vitamina. Então, você você não tem que repor todas as vitaminas se você tem uma boa alimentação. Provavelmente só as que você tem necessidade ou tem falta que você pode ver através do seu exame de sangue, enfim, é, através de perfil genético. Hoje em dia a gente tem várias maneiras de estar tá estudando isso aí e tá estar entendendo. E a gente até tem que entender que algumas vitaminas, por exemplo, A, D, E e K, elas são vitaminas lipossolúveis. Então o que isso significa? Elas têm uma absorção melhor junto com a gordura. Então o ideal que você tome elas com algum alimento que tenha um pouco de gordura. Você tem uma absorção melhor. Já as outras vitaminas? Não. Então o ideal é que essas outras você tome longe é, das refeições ou longe da ingesta de gordura. Por isso que você tomar todas as vitaminas juntas ou muito desses multivitamínicos que tem tudo junto, uma própria absorção de uma vitamina pode comprometer a absorção de outra e também a própria vitamina, por mais que as pessoas achem, ela também não é isenta de efeito colateral, então a gente pode ter hipervitaminose, a gente pode ter alguns problemas é, em função disso, então você tem que repor ali só o que você precisa, por exemplo, o excesso de vitamina A, você pode ter uma toxicidade, uma fraqueza ali do teu tecido ósseo, por exemplo, um excesso de vitamina D, vitamina cálcio, todos esses são importantes para você, como a gente falou, o mais importante é o equilíbrio. Você pode ter constipação, prisão de ventre, você pode estar favorecendo formação de cálculos renais, por exemplo, é um excesso ali, uma toxicidade ali pela vitamina E, você pode estar tendo algumas alterações de coagulação, por exemplo, da vitamina C, você pode estar tendo alguns problemas de cálculo, litíase renal, o excesso de ferro, você pode estar tendo lesões cutâneas, hepáticas, as pessoas que têm excesso, a gente sabe que é falta mesmo, é o excesso também. O cobre, por exemplo, ela atua em algumas anemias e pode até promover, provocar em casos extremos, óbvio, né? Uma cirrose, então assim, altas doses de zinco, por exemplo, como a gente falou, elas competem, ela pode dificultar a absorção de cobre, por exemplo, o enodo é muito alto e hoje também tem algumas pessoas que recomendam muito isso, pode te dar um bócio e outro tipo de problema, então assim, o equilíbrio quando a gente fala de nutrientes é o mais importante.